O calendário é para ter recesso naturalmente, não há, não há nenhum outro movimento, não há nenhum outro tipo de conversa, não há nenhum outro tipo de entendimento. O entendimento é para que a gente faça aquilo que nos manda a Constituição e o Regimento. Desde o primeiro dia, quando eu liberei o calendário, que muitos disseram que não daria tempo, que, é, agora o próprio relator me diz que domingo ele já entrega o relatório e que na quarta-feira pela manhã é, ele teria condições de votar o relatório da LDO. Então, o meu compromisso é normal, ele é cumpriu cumprir o regimento. Qualquer coisa fora do regimento é, tem que haver convocação. E convocação do Congresso é, só acontecerá se tiver é, a caneta assinando do presidente da República, do presidente do Congresso e do presidente da Câmara.